Olá. Olá. Olá. Olá. Seu nome é Larissa? Isso, Larissa também, nós somos charás. Chará, a gente é xará. É. Então, meninas, eu estou representando o Suco de Mangá e eu tenho uma pergunta que provavelmente vocês já devem assim, ter ouvido bastante. Só que, de... como vocês é, são um grupo, eu... um grupo de K-pop que se destacou bastante por ter duas integrantes estrangeiras, vocês são uma inspiração, inclusive, aqui no Brasil, para muitas jovens que sonham em trabalhar com, com música. Como foi para e vocês eu... lidar com as diferenças sociais? Eu, eu antes, que... pela hora, né? Por exemplo, cortar carne com a tesoura, por exemplo. Isso foi assim, uau. O que inspirou vocês a se tornarem artistas? A Xuxa. Eu não sei. Sério. A Xuxa. Falando sério. Foi a Xuxa. Sério? Porque quando era criança, desde que eu era criança, eu gostava de escutar música e tudo mais, e eu dançava a Xuxa e tudo mais. Eu falei, um dia eu vou ser igual essa mulher. E aí eu fui para os outros caminhos. Foi <risos> gente.